Qualquer aumento é bem-vindo, mas é insuficiente o aumento de 6% no ano de 2023, tendo em vista as perdas históricas que os nossos servidores têm tido. A verdade é que os servidores estão numa situação lastimável pela precarização do trabalho, pelo abandono histórico, pela falta de reestruturação das carreiras fundamentais do serviço público. O contra-cheque de alguns segmentos e carreiras é vergonhoso. Nós queremos pedir uma reavaliação por parte do governador do Distrito Federal. Primeiro, receber as categorias. Ouvir a demanda de cada um dos segmentos. Não se dá aumento de ofício e não recebe ninguém. Receber, por exemplo, o sindicato dos professores. Segundo, o governador pensar e reavaliar a possibilidade de dar um aumento de, no mínimo, 9%, que é o aumento que o governo federal está dando para o Serviço Público Federal, 9%, duas de 9, é o mínimo, para conseguir dar um salto de apoio aos servidores públicos do Distrito Federal. Nós vamos discutir a condição dos servidores em carreiras de extrema precarização, os servidores de nível médio, os professores e professoras, os servidores da assistência social, os servidores da carreira socioeducativa, os auxiliares de educação. São várias carreiras numa situação de muita precariedade. É preciso olhar para essa desigualdade no serviço serviço público.